Fala aí, galera. Você que, como eu, é louco por drywall. Pessoal, passando aqui para deixar um recado do Enix para você, tá? Quem pensava que o Enix não iria ter no ano de 2020 devido a essa grande pandemia que estamos vivendo aí, não somente no Brasil, mas também no mundo, fomos surpre surpreendidos, né? E parabéns aí, tá? Para a direção do Enix, nas pessoas do Eberton e da Carol, mas também a toda a equipe, patrocinadores... É, colaboradores, todos que estão envolvidos aí, porque eles conseguiram, pessoal, desenvolver é, um evento totalmente virtual, tá? Totalmente virtual. Você vai poder assistir e participar sim do Enix 2020. É, serão palestras interativas, terá interatividade também junto aos patrocinadores, porque terá, sabe, todos os stands lá, são vários patrocinadores, como você pode ver aí nessa foto, tá? Então, pessoal, não percam essa oportunidade, tá? O Enix 2020, apesar de ser um Enix virtual, mas você vai ter acesso, pessoal, a palestras, sabe? Com palestrantes super renomados aí no mercado, com muito conteúdo de altíssima qualidade. Você também vai poder é, está na feira com patrocinadores, interação com os estandes, vídeos e catálogos de produtos, além de poder conversar e tirar todas as suas dúvidas. Tem espaço para você poder conversar com outros profissionais do Brasil inteiro e gerar muitas oportunidades de negócio, tá bom? Será nos dias 28 e 29 de agosto, das 17h30 às 20h tá ok? Então, mais uma vez lembrando, quem comprar o ingresso para participar desse Enix já tá com o ingresso garantido para 2021, tá bom? Vai ter também um pessoal, um bate-papo com o com pessoal que tá aí no YouTube como o Renato do Estilo da Veia Reginaldo do Bloco do Gesseiro a Helena, Dama do Gesso e eu, o Louco por drywall, também vamos estar lá, tá ok? Então eu te espero no Enix 2020 e também no Enix 2021 um abraço e fica com Deus você que, como eu, é louco por drywall.